Boa tarde, boa tarde. Eu quero deixar mensagem para famílias de vítima, que famílias de viver ataque. Eu quero dizer a eles força no juiz, força no juiz, porque isso não é normal e não é bom. É abuso, é abuso. E ninguém não queria morto. Isso vai acontecer. Só se Deus que decide. Tira a alma de pessoa. Isso não é bom para a pessoa. Tira a alma desse companheiro. Isso não é bom. É abuso. Abuso é confiança. E pessoas que vão fazer isso. Eles tinham confiança. Se não tinham confiança. Não vai fazer isso. Se vai ser quando que a pessoa mata o companheiro dela, ele também foi morto. Porque vai, a pessoa vai saber quando que o mato tira a alma de uma pessoa, a alma dele também vai entrar. eu estou a dizer, famílias, condolência, condolência, mas é dor, é dor. Mas luta, luta luta, no juiz, luta, quem luta, quem vence, não é normal, eles dessa de isso, vai só assim, só assim, que eles não ver dessas pessoas que estão tá a dizer não, vai ser assim, não, eles seguem sempre o caminho de lutar, é muito difícil, é dor, é muito difícil, aqui e nos estrangeiros também Está a ver muitas coisas Está a ver muitas coisas nas ruas você contra com pessoa fala mal de palavra contra com pessoas no estrangeiro em ban fala mal de pessoa que você não disse ela nada isso quando ele viu você está dizer mal oh suvárs pelo amor de Deus o pessoas luta sobre isso também, luta sobre isso também. Isso não é bom. Só que eu queria dizer o família condolência, é dor, mas só força. Eles seguem caminhos de força, que eles não escutam nada de outros de palavras. Eles seguem só caminhos de lutar, que a luta que vence. Ok, obrigado, muito obrigado.